Gente, bom dia a todos, meu nome é João Emílio, é, a gente vai falar um pouco hoje de, do que é esse Identity Hub, né? é um conceito interessante, é, antes de a gente começar, tem só dois recadinhos, primeiro é, as perguntas, eu vou responder caso vocês tenham, Na, no, no, no programa do, do GoToWebinar, tem uma sessão de perguntas, vocês podem fazer suas perguntas enquanto eu apresento, e no final separam alguns minutos para tentar responder as perguntas que eu, eu conseguir é, E outra informação importante também é que a documentação, esse, essa apresentação que eu estou fazendo e a gravação, elas devem ficar disponíveis em 24 horas. Tá bom? Então, bacana. Então, é, um 10 e três aqui, vamos começar. Tem muita... Sim, muitas empresas têm, têm procurado é, embarcar as suas aplicações nos logins sociais. Tá? E eu, como como arquiteto de soluções aqui da WSO2 na América Latina, tenho ajudado bastante nesse processo. E a gente, na WSO2, a gente compartilha muitas informações e nesse webinar algumas coisas a gente pode... É, compartilhar também com vocês. Então, esses são alguns pontos importantes quando você está pensando em, em embarcar login sociais nas suas aplicações, tá? é, Quais são os, os problemas de você utilizar um formulário de login tradicional? É, e, e, e também formulário de cadastro. Que problemas isso pode trazer para a sua empresa? É, o que são os logins sociais? Né? Tem um, uma, um acrônimo que é o BIOI, uh, que, que significa né, trazer o, a sua própria identidade. Então, a gente dá o poder dos nossos usuários, dos nossos clientes, de escolher se eles querem usar uma, é, uma conta que eles já têm externa. Né? Também, quais são os problemas de integrações direta com essas plataformas? Quais são as limitações que, que existem? É, também, obviamente, explicar muito rapidamente o que é esse Identity Hub e como eu posso usar o Identity Hub para resolver esses problemas que, que a gente identifica quando, quando não se usa é, uma plataforma de, de gerenciamento de identidades. E no final, antes das perguntas, eu vou fazer uma demonstração de como configurar o WSO2 Identity Server para fazer autenticação com o Facebook e Google. Ok? Bacana. Então, formulários de logins tradicionais. Tudo, assim, desde que eu comecei a programar em Clipper, a é, gente já tinha esses formulários na tela, mainframes, tudo mais. Então, esses são é, logins tradicionais que o seu usuário se cadastra e coloca um usuário e a senha. Que faz autenticação. Isso são, é isso que a gente está querendo dizer. E os formulários de cadastro, também todos os sistemas acabam tendo que ter isso. Você tem que, Você tem esse inconveniente de, imagina, você tem, se a sua empresa tem 10 aplicações, se todas elas tiverem que, que preencher algum tipo de formulário, ou pior ainda, né, ter que guardar senhas para todas essas para todas essas aplicações. Então, isso é um inconveniente que a gente nota muitas vezes, dependendo da aplicação, esse usuário final ele acaba desistindo, não quer dar informações, ele só quer usar a aplicação e tudo mais. Então, isso também acaba sendo um bloqueio para atração de novos clientes ou de novos usuários da sua plataforma. Então, isso é uma, são, são problemas que a gente vê. Fora toda a parte de, de custos e programação de segurança e tudo mais. Então, Esses são alguns problemas que a gente encontra assim, para os usuários. Então, puxa, mais uma senha para eu lembrar. Né? Para quem tem pais que estão se aventurando aí no, na internet, sabe como isso é complicado. E No mês a gente precisa ajudá-los a recuperar alguma senha, ou então a fazer algum cadastro, isso tudo dificulta muito para eles. Né? É, não só para ele, mas para a gente também. E, e, assim, a agilidade que um usuário teria para entrar numa aplicação acaba sendo reduzida. Também o, o, o risco para o próprio usuário, inclusive, assim, você, muitos de nós já receberam e-mails de ameaças dizendo que é, descobriu a sua senha numa aplicação e. E manda um e-mail dizendo, olha, eu descobri sua senha e tudo mais, porque nem todas as aplicações que, que estão por aí são seguras. Então, é, isso dá um risco para o usuário, porque ele não sabe como estão sendo é, gerenciados esses, esses protocolos de segurança, se as regulamentações estão sendo cumpridas pela aplicação e tudo mais. E tem também a parte de verificação e confirmação, isso tudo são... São problemas que, cada vez que um usuário, um cliente, precisa é, utilizar algum serviço, ele tem alguns inconvenientes né, que, que acabam diminuindo a velocidade e também diminuem também a, a, a experiência é, que o usuário poderia ter. Né? Assim, diminui a qualidade dessa experiência que ele poderia ter. Então, para as aplicações, é, tem isso que a gente tinha falado, de, de, dificultar a atração de usuários, de, né? Porque isso para aplicações que estão na internet que buscam isso, é, assim, um, dos, um dos grandes, uma das grandes métricas utilizadas é o número de usuários que que entram diariamente, ou mensalmente, ou, ou como é que está a atração de usuários ou cliente no caso de leads, para empresas que, que utilizam essas plataformas para venda. É, e o, o mesmo risco que tem dos usuários a mesma senha numa aplicação e na outra acaba afetando a sua empresa também porque o seu usuário ele pode acabar usando uma senha que é comum em outros sites menos é, conhecidos e acabar tendo problemas é, com, com algum algum tipo de exposição de, de segurança é, na sua aplicação né? então e esses esses formulários de login e de, de registro, eles também vêm com, com uma série de outras é, de outros requisitos funcionais e não funcionais. Por exemplo, a performance de autenticação. Né? Você tem que ter a sua aplicação, ela ela sempre tem que estar é, é, disponível para atender o número total de clientes que você tem. Então, se assim, cada aplicação, acaba tendo que e absorver, muitas vezes, esse impacto do número de logins. É a mesma coisa para cadastro, quando, quanto mais é, assim, abrangente a plataforma, mais usuários vão utilizar, e, e a performance disso também tem que ser mantida. É, outros problemas são problemas de segurança, né? você fazer criptografia de senha, de, de, de não duplicar o usuário, de validar informações de um formulário. Se, se, Imagina que você necessita, é, você tem 10 aplicações e precisa que, que se informe mais um, mais um campo no teu formulário. Então, você teria que ir em todas as aplicações e adicionar esse campo novo. Então, são, são inconvenientes que acaba, que, que, que acaba se tendo quando se usam os métodos tradicionais de, de trabalho. Então, sim. O que é esse esse acrônimo de trazer sua própria identidade? É né? o, o, o usuário da sua plataforma, ele resolve utilizar uma uma conta que ele já tem em outro identity provider, né, no outro provedor de identidades. E essas identidades e credenciais, né, senhas, tudo, são gerenciadas por esse terceiro. Né? Muitos desses dessas empresas são muito conhecidas, né. Caso da nossa apresentação de hoje, a gente vai usar o Facebook é, e, e, e o Google como provedores de identidade. Então, assim, a possibilidade né, de uma dessas plataformas é, não estar disponível para o seu cliente a fazer a autenticação é bem baixa, bem menor até do que muitas empresas, com certeza. é A mesma coisa para o Facebook e para o Google. Então, os logins sociais, ele já. É, é, eles tem outros benefícios. Então, quando você disponibiliza a utilização de, de fazer esse cadastro por, por uma rede social e a autenticação por uma rede social, significa que você tem uma, disponível uma, um repositório de usuários é, de milhões, bilhões, né, não sei, de, de usuários, muitas vezes, que já estariam prontos para usar a sua plataforma. Né, e também facilita o papel do, do provedor de, de identidade né? então, se, se as suas aplicações é, elas ter, obviamente elas precisariam de alguma autenticação você não precisa trabalhar esse esse mecanismo já que é essa essa esse requisito está sendo atendido por um provedor externo tá? e não necessariamente você precisa sempre é, ter só disponível as, as plataformas sociais junto com com as plataformas de, de redes sociais, também pode é, continuar deixando que o usuário tenha a liberdade de criar uma conta na, no, no seu repositório. Então, isso é uma maneira de é, dar o poder ao, ao seu cliente, ao seu usuário, de, de decisão, de escolha, de o quão seguro ele quer, é, de quão prático ele quer a, a utilizar suas aplicações. Então, isso... Isso é uma, uma situação bem interessante para todo mundo considerar. Aí vem a pergunta, você precisa de um, de um Identity Hub para integrar sua aplicação com, com redes sociais, com logins sociais? Não precisa, né? mas será que você deveria é, partir para uma implementação é, direta da sua aplicação com logins sociais? O desenvolvedor, às vezes, é divertido, ele tem que aprender uma tecnologia nova mas é, a gente pode ver assim uma série de, de consequências dessa decisão, né? consequências, assim, em geral, negativas, né? fora a parte que o desenvolvedor aprende a utilizar essas plataformas. E, é, então, como é que você faz na sua plataforma quando é, o, seu, o, seu, vamos dizer, o seu sponsor decide adicionar uma rede social nova? Você tinha lá o Facebook, e agora, a área de negócio, que é também adicionar o Google, você vai fazer o seu desenvolvedor é, criar mais uma integração direta, e se você quiser fazer isso para vários outros, né, para LinkedIn, GitHub, Infinity, é, como que você vai gerenciar isso, e se o seu desenvolvedor já sair da empresa, como é que ele vai, é, sem um monte de problemas que podem vir associados a isso. Né? e é, conforme vai passando o tempo, novas redes sociais vão surgindo e, às vezes, elas, elas se adequam melhor, se adaptam melhor ao tipo de oferta que, que a empresa tem. É, e como você faz também ah. para aplicações legadas? É, como é que você vai fazer isso para integrar essa aplicação legada com plataformas sociais, de, de redes sociais? Né? Elas não usam protocolos mais de mercado. Né? Como é que você faz com esse protocolo se adaptar aos protocolos novos, né? no caso do, do, do Google, Facebook e alguns outros, eles estão mais ou menos sempre utilizando os protocolos do P&D e SAML 2. Então, o que você faz para embarcar uma aplicação legada em uma rede social? E como você vai gerenciar vulnerabilidade de segurança? É, toda vez que surgir uma vulnerabilidade nova, você vai pedir para alguém alterar sua integração direta? Então, são, são perguntas e reflexões que a gente tem que fazer na hora de, de tomar uma decisão dessa de arquitetura, de segurança e até de praticidade também, de velocidade. Então, como é que você se mantém de acordo com as leis e as regulações locais e globais? No caso do Brasil, chegando a LGPD, no mundo inteiro já tem é, em outras iniciativas, como a GDPR, enfim, assim, fora coisas específicas de, de indústrias de banco, de, de saúde, enfim. Então, outro problema que, que você vai ter é, é, tendo uma integração direta, no momento que você tem mais de uma aplicação, você começa a ter uma, uma descentralização dessa, desses repositórios usuários dessas autenticações não sei tem um formulário em uma aplicação um formulário na outra você tem um cadastro uma aplicação um cadastro na outra eles podem estar desincronizados então quem vai gerenciar esses usuários, você ainda vai colocar é, na, na manutenção da sua plataforma mais um peso você vai precisar de uma pessoa para gerenciar vários lugares vários é, repositórios e muitas vezes isso isso não é adequado então é, e, também como que você vai usar, é, pra, como é que você pode fazer um single sign-on com essas aplicações. Né? Então, isso é bem interessante da gente notar que, assim, esses são os problemas que você vai enfrentar no caso de decidir implementar sozinho as APIs dessas, desses logins sociais. Então, então como é, é, que a gente resolve esses problemas? Então, a gente tem a figura do Identity Hub, né, que é a é um produto, né, uma plataforma, que pode ser é, um cloud ou pode ser um premises, que fica no, entre é, as aplicações clientes e os provedores de identidade, então, ele que vai gerenciar esse tipo de, é, é, de requisitos, requisitos de, de, de segurança e autenticação, autorização. Então, Toda vez que você precisar embarcar uma nova aplicação, em vez de você fazer essa conexão direta das aplicações com com os provedores de identidade, é, basta que você use o Identity Hub para fazer isso para você. Então, por exemplo, a gente pode fazer com o Identity Hub uma conversão de protocolo. É, a sua aplicação ou o seu serviço, site, ele não tem disponível ainda o um protocolo OpenID, ID, não tem problema você faz com que o Identity Hub, nesse caso aqui vou mostrar o WSO2 Identity Server, ele, você embarca a sua aplicação ou seu serviço site com o protocolo que você já usa, que é, vamos colocar aqui um exemplo de SAML 2, e o Identity Hub faz essa conversão de protocolos para usar a autenticação via OpenID com, com Google e Facebook e responde e dá uma resposta SAML. Então, para a sua aplicação cliente, esse tipo de, de autenticação é transparente. E também, você pode, com o Identity Hub, começar a fazer alguns outros tipos de decisões que eu acho melhor mostrar é, na prática aqui na configuração dos produtos. Tá? Então, quais são os benefícios que a gente tem? Você, é, um dos benefícios, principalmente para quem é atento de soluções, como eu, é o desacoplamento. Isso é uma... Assim, uma uma lei básica né, de, que, que os arquitetos deveriam seguir. Né, se tentar ao máximo ter componentes é, desacoplados para que eles sejam de, de fácil é, reaproveitamento e também de fácil substituição. Então, se eu estou usando hoje é, um, um identity provider que não me serve mais, eu não preciso alterar todas as minhas aplicações, basta que eu troque a configuração do meu identity provider então eu posso agora, não, não tenho mais disponível o Facebook, vou botar o Twitter, e isso não afeta as minhas aplicações, então o desacoplamento é super importante nesse caso. A flexibilidade que você tem, então você faz uma implementação direta, você fica travado ali naquela decisão que foi feita no início do projeto. É, já usando um ambiente de não, você tem essa flexibilidade, você já começa a poder fazer extensões, já pode fazer é, algum tipo de, de autenticação mais inteligente, já tem toda a questão de analytics, você pode começar a fazer extensões é, importante para a evolução da tua, do teu produto. É, também com a Identity Hub, a gente pode fazer um single sign-on usando protocolos distintos. Né? Um exemplo que eu coloquei de SAML 2, eu posso ter aplicações size usando SAML 2, aplicações usando é, um OpenID Connect ou off 2 e, e, e eles vão co, é, coexistir. O usuário só precisa se identificar uma vez, independente do protocolo, isso é transparente para o seu usuário final. Né? Você pode fazer é, registro de aplicações genericamente também, então quando você precisar embarcar uma aplicação, você pode usar é, a plataforma tem, com protocolos de... APIs para criar e registrar provedores de identidades, até pipelines, é, CI, CD. E, e, principalmente, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes quando você tem o identity Hand. No caso da ValorSol 2, a gente é, disponibiliza para os nossos clientes é, semanalmente relatórios de segurança de todas as coisas que foram feitas para. É, para corrigir vulnerabilidades que o mercado encontrou ou que clientes encontraram, que a gente encontrou. Então, é, isso você tem alguém trabalhando por você para que o seu produto esteja seguro. Né? E também, no momento que você atualiza o seu Identity Hub, ele automaticamente garantiu a segurança de, de várias outras aplicações que estão embarcadas ali. E, principalmente, a segurança do seu cliente, do seu usuário final. É, você vai ter a centralização de, dessa, desse gerenciamento de usuários, e vai ter uma governança muito mais, é, mais adequada para isso. Então, por exemplo, se um usuário seu usou é, um CRM e você quer registrar isso, né, que quando foi que ele fez essa, esse, essa autenticação, que tipo de de autenticação em Face, em que grau ele está fazendo essa autenticação. Todas essas essas informações vão estar disponíveis no, no Identity. E também os consentimentos. Então, na hora que um cliente seu é, permite que você utilize o Facebook como, como Identity Provider, ele vai guardar ali o consentimento de que atributos foram autorizados, se ele deixou que o nome dele fosse compartilhado, que a foto dele fosse compartilhada, isso tudo está registrado digitalmente. Né? Isso está tudo centralizado também. Então, várias aplicações que você vai ter vão estar usando vários, mas os consentimentos, é, assim, o analytics e todas as informações estão centralizadas nessa plataforma. Tá? E você pode fazer a delegação da gestão de identidade dos seus clientes para um servidor dedicado. Então, é Como eu falei antes, assim, é difícil, a possibilidade do, do, do provedor de identidade como o Google ou o Facebook estar fora do ar é muito baixa, comparado até com, com as próprias aplicações das empresas. Então, isso é um problema a menos para você. A velocidade que você faz a autenticação Eu tenho serviços, tanto no, no celular quanto na, pela internet, que... É, autenticar é minha um, é um processo complicado, demora às vezes um minuto para eu conseguir entrar numa plataforma. Então, esses são, com esses benefícios todos, é, imagina, você pode ter suas aplicações antigas ainda, por exemplo, utilizando o Web Services Federation, não? Web Services Federation usando autenticações customizadas, né? Por exemplo, com o cookie ou com outro provedor de identidade que não tem a possibilidade de embarcar redes sociais ainda, antigos, é, ou protocolos mais conhecidos também, todos eles coexistindo, né? à medida que você vai evoluindo a sua, as suas aplicações, é, o Identity Hub também evoluiu. Então, se surgir um OpenID 2.0, é, isso vai ser implementado pelo seu ID, seu Identity Hub, e as suas aplicações vão poder utilizar, sem ter que fazer algum tipo de hack e ao mesmo tempo é, então assim, no caso do Salesforce por exemplo a gente faz a, a federação usando é, SAML 2, muitas vezes então você consegue botar uma aplicação se autenticando no Salesforce usando SAML 2, mas no final em é OpenID e o inverso também se uma aplicação usando SAML e usando OpenID com, com Google Facebook então, esse isso é um papel do Hub né é um intermediário entre as suas aplicações, os seus clients, e a, os seus provedores de identidade, inclusive seus repositórios de, de usuários é, da empresa. Então, se você tem um banco de dados de, de clientes já existente, você pode pegar esse banco de dados é, e embarcá-lo não identificado, sem ter que mudar a sua aplicação. Então, ele pode fazer essa autenticação. Mas eu acho que isso é um assunto para um pra um outro momento. Então, é, como que o Identity Server da w 2 é, faz esse papel? Que tipo de, de outros benefícios ele traz para nós? Tá? Então, just-in-time provisioning, o né, que, que é isso? É, é uma pergunta que sempre fazem para nós. Quando o um usuário meu se autentica com o Facebook, então, eu, eu sei que eu perco... A possibilidade disso, né? eu acabo não sabendo quais são os usuários que eu tenho. Não, isso não é verdade. Então, você pode usar o Identity Server para provisionar os usuários toda vez que eles se autenticam pela primeira vez. Então, isso eu só vou mostrar para vocês acontecendo. Então, imagina que um usuário chegou novo, usou o Facebook como Identity Provider. Eu posso pegar esse usuário e na minha base, para depois é, fazer um papel de CIAM, de de gerenciamento de identidade de clientes para é, aumentar a qualidade da, da informação que tem sobre eles, os dados, né, demográficos e tudo mais. Então o Identity Server também vai te ajudar a fazer single sign-on e não só autenticar autentica no seu Identity Provider, mas também todas as aplicações que usam aquele Identity Provider já vão poder compartilhar de um login único. Você pode também, além dos, é, e pode ir além dos das plataformas de login sociais. Então, depois de fazer uma autenticação com login social, digamos que esse usuário está 30 dias sem se ligar, você pode pedir um segundo fator. Pode ser por e-mail, por SMS, ou um fator é, de one-time token, usando uma dessas plataformas Microsoft, Authenticator, Google Authenticator. É, você pode fazer também o que a gente chama de autenticação adaptativa. Então, assim, baseado no comportamento de um usuário, ou nos atributos dele, ou nos papéis que ele desempenha na sua empresa, ou no IP que ele está usando, você pode fazer algum tipo de verificação adicional também para garantir que esse usuário realmente é quem ele diz que é. E também a gente pode fazer uma conversão de claims e roles. Né? Então, eu quero os roles, de os, os claims, os atributos de nome e e-mail, mas como é que eu gravo ele na minha base de dados? Eles têm esse mesmo nome? Não tem. Então eu preciso, às vezes, fazer uma, um, uma, um entrelaçamento dessas informações que vêm dos provedores de identidade e chegam nas minhas bases visuais. Isso tudo o Identity Server DDSO2 é capaz de fazer também. Então, já falei bastante. É, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz. Tá? É, antes de. <coughs> de mostrar o a gente terra funcionando. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer, obviamente, criar uma conta no Facebook, já que eu quero que autenticar tá usando o Facebook. Criei uma conta de desenvolvedor, e aqui eu preciso criar um aplicativo novo. Né? Então, eu criei um aplicativo novo, chamei de Identity Rando, e aqui eu tenho detalhes dele. Eu ganho quando eu crio essa aplicação no Facebook, eu começo... A, a poder gerenciar alguns detalhes aqui dela. Então, aqui, por exemplo, eu ganho um identificador, que é esse aqui que vocês estão vendo é, mais em cima. Esse identificador é como se fosse o usuário, entre aspas, da minha aplicação. Eu não entendi. Assim, participar aqui, né? é, Ele é como se fosse o usuário dessa aplicação, esse ID. Ele também tem um, um, uma credencial, que eu vou mostrar para vocês aqui para... É, não correr o risco de alguém derrubar minha apresentação. Mas esse esse ID e essa credencial precisam ser cadastrados no Identity Server da WMSO2 para que a gente faça essa relação, a né, ligação, quem é esse Identity Provider que, que existe. Então, vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. A documentação da WMSO2 está super bacana, muito fácil de usar. Eu, eu segui a documentação de cadastrar o os dois provedores de identidade pelo site, agora WSO2, então eu recomendo, se vocês quiserem fazer isso, podem seguir lá, que tá muito bacana. Então, aqui, olha, eu já estou com o Identity Server é, baixado e rodando na minha máquina e o que eu preciso fazer é entrar nessa lista aqui, deixa eu ver aqui, aqui para ficar mais visível. nessa parte aqui do menu de Identity Providers, e vou me adicionar um novo provedor de identidade. Né? E dei o nome para ele, nesse caso aqui do Facebook, a gente já viu o Facebook primeiro. Na hora de criar esse provedor de identidade, ou um cadastrar-lo aqui dentro, a única coisa que eu preciso fazer, basicamente, é vir nessa opção de Federated Authenticators e eu já tenho várias aplicações aqui, vários identity providers, por padrão, então eu não preciso fazer nenhum outro tipo de configuração automaticamente ele já existe aqui, basta que eu faça a configuração que eu quero. Então, aqui, olha, esse ID é o mesmo ID que eu tinha no, no Identity Hub lá, e, obviamente, eu tenho que colocar o secret. Então, olha, eu marquei a opção, coloquei o ID, coloquei o secret e disse qual é o escopo. O que, que é um escopo, é, geralmente? o um escopo é um grupo de permissões que você está pedindo do seu usuário. Tá? Então, o que eu pedi e-mail podia ser profile e esses escopos se baseiam na, na documentação do provedor de identidade. Tá? Então, cada provedor de identidade que você for é, adaptar na sua plataforma, você tem que ler algum tipo de documentação para saber, por exemplo, como é que eu faço para pegar a, a foto do, de, um, de, um do, de um usuário do Facebook. Então, eu tenho que saber que que atributos, né é, eu tenho que pedir para eles. Então, esses atributos, eles podem vir agrupados num escopo ou eu posso pedi-los pontualmente, aqui igual eu fiz, eu pedi só o nome e o e-mail, mas eu poderia pedir outros atributos também. E o callback URL é a informação que eu vou mandar para o meu identity provider, dizendo para ele o seguinte, quando você autenticar meu cliente, meu usuário, você me redireciona, para essa página, né? então o que, que é a página do que a gente chama de Identity Hub, o Facebook, terminando a autenticação com sucesso, ele me manda para essa página para que o WSO2 Identity Server valide a autenticação para ver se ela está ok, se ela tem os atributos que foram requisitados, que pode ser que o usuário tenha negado a, a, a compartilhar seus atributos, então ele precisa fazer algum tipo de validação. Então, fiz essa configuração, bacana, só atualizar e, e bacana. Uma outra coisa que eu fiz aqui é, foi, cada, é, foi configurar o que a gente chama de Just-in-Time Provisioning, que eu tinha comentado antes. Então, quando o meu usuário se autenticar, eu quero que ele faça o provisionamento é, silenciosamente. Eu poderia ter escolhido outras opções. Então, quando ele faz silenciosamente é, o que, que vai acontecer? Isso é o que a por trás em assim, background, Eu cadastro ele, cadastro esse usuário num, num banco de dados que eu escolher, da minha, da minha escolha. Então, aqui ele vai colocar para primary user store. Isso também é outro assunto, mas eu poderia escolher, por exemplo, um Active Directory. Eu poderia escolher outros user stores, é, mas isso é assunto para outra conversa. Tá? Então, cadastrei o meu, meu IDP. E eu tenho aqui algumas aplicações. Né? Então, a aplicação, essa aplicação Spatch, Dispatch, por exemplo, é uma aplicação que está rodando no Tomcat. Deixa eu mostrar para vocês. Está rodando aqui no Tomcat. Tá? Também faz parte da documentação no WSO2. só baixar de lá. E eu já configurei essa aplicação para usar OpenID, como sendo protocolo de, de delegação de identidade. Né? Então, como é que eu faço para cada fazer isso? Eu venho aqui no, no Service Provider, tá? Esse, são termos que, que as pessoas estão trabalhando com gerenciamento de identidade, precisam saber. Ele varia um pouco entre um produto e outro, mas basicamente eles têm essa mesma é, nomenclatura. Né? O Service Provider são basicamente as aplicações que a gente está embarcando na solução então eu venho aqui em configurações de OpenID já configurei aqui o meu, meu cliente ID secret eu posso fazer outras configurações também mas para esse exemplo a mais importante é dizer também o callback URL tem que dizer depois de me autenticar é, para onde o meu agent hub manda então você vê que já tem dois pulos na né? primeira ele vem bate para o agent vai para o agent volta e volta para a aplicação então tem todo um processo aqui de, de autenticação que a gente vai seguir, tá? Então basicamente configurei isso daqui. Eu pego essas credenciais do service provider e coloco nas configurações aqui. Né? Então não vou mostrar aqui o secret para vocês, pedir, Vou mostrar sempre assim, para tá na minha máquina mesmo. É, então eu tenho aqui o consumer key e o consumer secret. Configurei as informações do Identity Server, isso aqui são padrão, né? os endpoints de autorização, enfim, são detalhes. E agora eu já consigo fazer minha, minha aplicação se autenticar com o Identity Hub. fazer um teste aqui para vocês verem. Tá? colocar <coughs> aqui rolando a porta 8080. e clicar up PSP mandar fazer a autenticação autorizar o certificado auto assinado do, do produto opa agora isso que eu queria mostrar deixa eu mostrar para vocês primeiro porque colocar aqui ele autenticando como um usuário normal, tá? Ó. Então, aqui eu vou me autenticar usando um usuário comum da minha plataforma. Está lá no meu Download E pronto, estou aqui autenticado. Você pode ver a rouba 2com Então, eu já fiz essa configuração, ele está autenticando novamente o Hub. Então, a nossa área de negócio agora resolveu que quer dar a opção também para os nossos usuários de se autenticar usando o Facebook. Então, eu já tenho o meu identity provider configurado, meu identity hub, é, a única coisa que eu preciso fazer é essa mudança de é, autenticação, de um mecanismo de autenticação. Então, vem nessa mesma aplicação, nesse service provider, nessa parte de out, uh, local and authentication eu posso escolher que tipo de autenticação eu vou fazer. Então, agora, eu vou usar básico, mas eu poderia usar uma autenticação federada com Facebook. Então, vou usar aqui federada com Facebook, vou atualizar a minha aplicação. Então, sem mexer, você vê que eu não estou mexendo na minha aplicação. Sem mexer na minha aplicação, eu posso fazer agora a autenticação usando Facebook. Deve se é, Agora ele está fazendo aquele redirecionamento para o Facebook, é, que é ele que vai é, receber essas credenciais. Então, você tem, o seu usuário acaba tendo uma proteção a mais, porque eu acabo não sabendo essa, essas credenciais dele. Deixa eu ver se tem aqui uma. Deixa eu ver se tem aqui uma. Um problema na minha autenticação, na minha conexão. Deixa eu minha conexão não tá muito boa aqui nessa quarentena, pessoal. Só... Vou tá de novo. Naptis não mandem fazer a autenticação, ele me redirecionou para o Facebook. Eu vou colocar minha conta pessoal aqui, quem quiser me adicionar. Coloco minha senha no Facebook. E pronto, estou aqui autenticado com o Facebook. Então, você vê a praticidade que tem é, de ter um intermediário, de ter esse hub. Fora uma série de outras coisas que acontecia, a gente nem ficou sabendo o desenvolvedor não precisa mais se preocupar com toda vez que ele for criar uma aplicação, gerar isso, gerar uma, um formulário de login e, e, e registro. né? Então, eu tenho aqui o Facebook que está autenticado, agora vamos para o Google, eu também permitir mostrar como se faz para autenticar com o Google. No Google, eu tive, eu tive que vir aqui na console de desenvolvedores, né? provavelmente, eu não me lembro, quanto tempo eu tenho isso daqui, então não, eu acho que você tem que criar também uma conta de desenvolvedor, se não me engano, isso faz muito tempo que eu não faço. E eu criei é, credenciais de OpenID, de UOL, doce. Tá? Então, é, o mesmo mecanismo que o Facebook tem, só que aqui é no Google. Então, você vê que aqui eu tenho um ID do cliente e tenho também uma credencial, e é, é o mesmo processo. Então, eu vou cadastrar esse identity provider, que é o Google, vou usar essas configurações, eu tive que fazer todos os passos que eu fiz no Facebook, eu tive que fazer aqui no Google também. Minha conta de desenvolvedor e tal, eu digo qual é a URL de redirecionamento, você vê que, obviamente, é a mesma, que né? está apontando para o meu produto. Se você tiver publicados o Identity Server na internet, você vai usar, obviamente, um domínio válido, um certificado válido, coisas desse tipo. Tá, então, aqui basicamente o que eu tenho que fazer é gerar esse essa aplicação e eu tenho que também configurar aqui a tela de consentimento. Mas vocês podem seguir a documentação da WSO2 está bem detalhada nesse sentido. Então, eu vou usar essa outra aplicação chamada Applicat Manager para se autenticar usando Google. Tá? Então, já como vocês já viram a outra aplicação funcionando com a autenticação básica, já está configurado o um Google IDP. Eu também criei a configuração de Open mesma coisa. Né? Só que aqui eu aponto o Pickup Manager para o, o a callback, callback URL para o Pickup Manager e também está publicado aqui no Concat. Ah, vou mostrar aqui para vocês. A única coisa que eu precisei fazer para esse exemplo, mudar esse properties file, coloco o aqui, coloco o Consumer Secret e aqui eu digo para o pro Identity Provider qual vai ser é, a, o callback da minha aplicação. né? Então sempre Tem o um callback do Identity Hub e tem o um callback da sua aplicação. Né? Se você fosse fazer essa autenticação direta, essa seria o URL que você cadastraria no Google, mas como você está usando o Identity Hub, a gente vai cadastrar essa URL no Identity Hub, tá, né? Legal. Então, eu configurei, a aplicação já está rodando. Eu vou executar também aqui executar com o Manager. Vamos lá. Manager. Escolha aqui o login. Quando mandar fazer login, aceito aqui o certificado auto-assinado, E agora ele está me redirecionando para o Google. Então vou usar minha conta do Google para me autenticar. E vocês vão ver aqui que eu tenho eu estou autenticado com, com a minha conta do Gmail. Certo? Bom, mais uma vez, não fiz nada na aplicação em termos de, de programação para ele entender é, especificamente o Google. Eu não, não fiz nada para especificamente se autenticar com o Google ou com o Facebook. O que eu fiz nessas aplicações, na verdade elas já estavam prontas, é, foi configurar o mecanismo de OpenID. Poderia ser o mecanismo de SAML, poderia ser o mecanismo de Office Federation, poderia ser outro tipo de mecanismo. Tá? Então, isso, isso é bem bacana agora porque a gente tem um poder muito grande é, com relação à a, a, a flexibilidade agora. Eu posso trocar aquela aplicação que estava usando o Facebook e usar Google ou, ou vice-versa, ou dizer que as duas podem usar qualquer uma das opções. Então, repara aqui, olha, eu tinha comentado, o João Emílio, que foi o usuário que eu usei no Facebook, ele está aprovisionado. Então, se eu olhar aqui os dados, eu pedi só o e-mail e o nome, está aqui o nome e o e-mail do João Emílio, que eu tinha pedido no, nos clientes lá. Então, agora, para fazer uma outra apresentação rápida, é, como esse processo funciona de provisionamento de just -time? Você também teria a opção de fazer com que o seu usuário se cadastre na sua plataforma, já usando o formulário do Identity Set. Então, eu pulei essa parte, que a gente já está com tempo curto, e eu vou... Vou simular como se o João Ninho tivesse criado é, a sua conta local aqui, né? vou dar senha aqui, Flamengo 1, mudei. E é, a gente tinha comentado também sobre a questão de usar formulários de cadastro. Né? Então, repara aqui, vou abrir um portal já pronto do Identity Server, com esse tipo de informação, então você já poderia, automaticamente, sem muito esforço, sem muito esforço, oferecer essa aplicação aqui para o seu cliente gerenciar seus próprios dados, né? automaticamente, eu vou botar aqui assim, eu vou enviar, continuar e aqui eu tenho uma série de opções já, um portal de usuários é, bem bem completo. Então, aqui eu posso já gerenciar meus dados. Posso dizer aqui é, meu nome, se eu maneira que eu quero que me chame, eu posso colocar meu sobrenome. E uma série de outras coisas, meus dados pessoais. Mas uma coisa muito bacana também é essa parte de segurança. Você pode dar... É, o poder do seu, do seu cliente e escolher, por exemplo, se ele quer utilizar é, um segundo fator de, de autenticação. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês do meu celular. e vou usar o. Eu vou usar um, um aplicativo chamado Microsoft Authenticator para gerenciar aqui o meu o meu token de autenticação, do One-Time Password, posso chegar aqui e mando apresentar usar o Microsoft Authenticator, e eu posso mandar adicionar uma nova conta, ah, vai pedir para eu escanear o código de barra, tá então eu vou escanear aqui, oh, perdão, QR é Code, perdão. Então, aqui eu já tenho um, um controle, eu associei esse, essa conta de... de Montar em password com o meu usuário da minha plataforma. E aqui eu tenho só que fazer essa confirmação: 795, opa, virou, então Além de, de autenticar com o Facebook, você vai muito mais além com o Identity Tem muitas outras opções. Tá? E agora eu posso já começar a usar segundo fator de autenticação usando o token One Time password, sem mudar minha aplicação também. Né? É, outras coisas importantes aqui, é ele pode gerenciar os seus consentimentos. Olha só, quais são as, as é, sessões ativas desse usuário. Né? Eu posso terminar aqui, de repente eu não quero que eu toguei uma, uma sessão que eu larguei na casa da minha mãe, posso terminar la aqui. Então, isso dá um poder muito grande para o teu usuário quando ele está usando esse tipo de plataforma. Agora, para finalizar, <coughs> Só mostrar para vocês essa opção que eu, que eu comentei de, de você dar a opção de vários é, provedores de identidade para a mesma aplicação. Então, aqui eu vou trocar Picap Dispatch, ele estava usando somente somente o Facebook. Então, eu posso dizer agora, criar uma autenticação avançada e vou dizer, olha, está usando aqui só o Facebook. Eu quero que ele também possa usar. O usuário básico dele, certo? E eu posso adicionar um novo passo também, se eu E eu poderia colocar é, um novo passo usando o um token on time password. Tá? eu não vou colocar dois passos, não vou deixar um só, só para vocês verem que eu vou dar essa opção também de autenticar ou com básico ou com o Facebook e o Google, tá? Essa é a aplicação aqui, cara, de Scratch. Então, fazer a atualização e agora vou tentar me autenticar novamente com a aplicação. Dispatch. Login. Esse certificado eu devia ter criado um, um real. Então, aqui ele me abre a página de autenticação do Google Server. Você pode customizar essa página, com certeza. Todas as páginas, na verdade, é, são customizáveis e usam já o React como, como base. Então, quem tem já experiência com esse tipo de framework JavaScript vai <coughs> poder usar. Então, E aqui embaixo, olha, eu tenho já as opções. Eu posso fazer autenticação com Google IDP ou com Facebook IDP. Você poderia até customizar também esses botõezinhos e... E, tudo mais. e aqui eu também posso até criar uma conta, né, ele me levaria, deixa eu ver se funciona aqui, ele me levaria para um, um cadastro, vou dar aqui um anil. Então, Luísa. <coughs> ah, está desabilitado. Poderia fazer se eu habilitar isso, poderia cadastrar o, um, um usuário novo. Ou posso tirar também essa opção para só usuários é, conhecidos. Então, aqui eu posso, se eu clicar em Google, eu vou ter o Facebook e vai me direcionar para um desses dentes provados. Bom, eu chego ao final aqui da demonstração. Está é, na hora assim de ver se tem algumas perguntas. de olhar aqui a plataforma, se tem alguma pergunta para a gente responder. Estou sem áudio. Esse portal está somente em inglês, é o portal, imagino que seja o portal de usuários, né? Esse portal, ele é em inglês, quando você faz o download, ele já tem uma versão em espanhol, mas ele é muito fácil de, de, de ser traduzido, porque ele usa os mecanismos de... de como chama? De internacionalização. Então, você pode mudar um arquivo de propriedades e, e automaticamente ele vai estar traduzido para você. Se você quiser fazer em português e mandar para a gente, seria muito bom. Deixa eu ver aqui. Somente o próprio usuário pode usar, pode editar as informações de sua conta ou o administrador também consegue. Por exemplo, se for identificado que uma conta foi roubada, acontece no Facebook, que ações podem ser realizadas na conta, então, você pode sim, é, também ter uma opção de administrador, então aqui essa é a console de administração, você pode vir aqui e desabilitar esse usuário também, você pode também criar é, no seu service provider que eu tinha colocado algum tipo de mecanismo de trava também, então por exemplo, se eu... Eu não mostrei isso, mas você pode criar aqui um script, onde você pode consultar uma, uma base de é, usuários bloqueados, ou de repente algum outro tipo de, de mecanismo. Assim, é totalmente programável então você pode também fazer isso. Além de vir aqui, bloquear esse usuário manualmente, ou por APIs também, você também pode ter esses controles pelo CSS Provider. <coughs> É... Essa NIT foi gravada para podermos gerir o conteúdo. Sim, até amanhã a gente disponibiliza isso, tanto o material que eu usei aqui, quanto o vídeo. Tá? São 24 horas. Como ter acesso à mesma pergunta. É... Você já teve alguma experiência em uma conexão com o WordPress? Engraçado, eu estava assim, tem bastante gente me perguntando isso vou até mostrar aqui para vocês, tem uma documentação no, no próprio site oficial justamente para fazer isso, para autenticar é, usando, autenticar aplicações como essa, né de deixa eu mostrar aqui no um ZML. Aqui tem uma série, Magento, é Magento, você tem, sei lá, usando... Salesforce, nosso 365, com certeza aqui também tem a opção de autenticar no WordPress. Tá? Isso aqui recentemente. Então, só dá uma olhadinha aqui. Ah, tá aqui, ó. Login into WordPress using the identity server. Tá? Então, tem essa opção bem bacana para você. Como fazer single sign-on com o AD da Microsoft? Tá, são. É, a sua pergunta ela, ela pode ser dividida em duas. Né? Você tem o AD, que é on-premises, né? ou você tem o AD que já é um federador, como se fosse um identity provider também. Então, se você estava falando do Active Directory padrão, que usa é o uso, protocolo LDAP a gente pluga o, o, identity, perdão, o Active Directory como sendo uma nova base de usuário. Aqui, eu clico em adicionar base de usuários escolho a opção do Active Directory. tá aqui, o Unique ID, Active Directory, User Store Manager. E faço as configurações que eu preciso. Do direção, DNS, porta, o usuário de binding, como que eu faço busca. Então, você configura o seu ID direitinho aqui na, na opção de User Stores. Tá? Agora, se for a DFS... Provavelmente você vai ter que criar um novo Agent Provider e configurar ele aqui como se fosse um, uma, uma base federada. Tá? Então, provavelmente você tem essas informações em. E outras opções que você pode ter é, estão na nossa loja de conectores. Tá bom? Ops. Deixa eu ver se é isso. Eu disponível hoje. Então, eu tenho aqui uma série de conectores para fazer é, autenticação, atualização, green titles de OpenID, que tem uma, uma grande, um grande número de conectores que você pode utilizar também. Tá? Instagram, Amazon, Facebook, E, último, João, bom dia. Bom dia aí, Manu. É possível atribuir permissões para que somente alguns usuários federados do meu cliente possam logar na minha aplicação? É, deixa eu ver se eu consigo, Tá um pouco abrangente aqui, deixa eu ver se eu consigo dar alguma opção para você, tá, Uli? Quando a gente está falando de... É, de, de identity provider, você pode, você tem essa opção de just-in-time provision, correto? Então, nesse caso aqui, a gente pode também fazer uma autenticação é, usando outros mecanismos de outbound, né, que ele vai chamar alguma coisa externa, ou próprio just-in-time. Então, nesse momento, eu posso fazer, é, engajar um processo de workflow simples para alguém autorizar esse usuário a se cadastrar, ou, ou, perdão ficar eu posso ter um, um, uma api disponível para eu chamá-la e dizer que esse usuário está ok então vai ser baseado em algum critério que você tem que fazer isso correto então esses são esses critérios a gente tem que entender para ver como como faz para fazer esse tipo de bloqueio mas eu imagino que você assim a maneira mais é, mais consistente de fazer isso é na aplicação que você quer fazer esse tipo de bloqueio, usar o que a gente chama de autenticação adaptativa, tá? porque aqui você tem um controle bem dinâmico das coisas que você vai fazer. Tá? Se, se, se ele está ou não autorizado, para estar num, num serviço HTTP, numa API, né? você só manda o, o, o e-mail e ele verifica se está ok ou não. Então, isso, isso pode ser feito dessa forma, ou ir no banco de dados, enfim. Como é um... Uma programação, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, é, você pode, nessa programação, dizer assim, se ele está se autenticando com o Facebook e não com o usuário local, então, é, ad, aciona um segundo fator de autenticação para confirmar que esse usuário tem permissão. Tá? Espero que eu consiga responder. Obrigado, Chicão. Valeu. Bom, gente, chegamos ao final aqui, acabamos... É, usando a, a hora completa. Tá? Agradeço muito mesmo, é, estamos à disposição. Deixa eu só mostrar aqui, mais uma vez, meus, meus contatos para vocês, se vocês precisarem falar comigo. Opa, cadê? Aqui meu, meu e-mail pessoal, meu LinkedIn também está por aqui, Twitter, e minha conta da WSO2, para quem quiser falar, um pouco mais sobre a Server, sobre CIAM. Tá, vejo vocês no, no próximo webinar e se quiserem mandar algum tipo de sugestão de quais são os próximos webinars, a gente está aceitando sugestões. Pessoal, grande abraço, muito obrigado pela participação.